E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje a gente vai fazer a missão ou algumas missões aí dependendo dos outros vídeos A gente fez as missões sem água, as missões com água, sem água E hoje a gente vai fazer a missão do Franklin Lamar Só que vamos ter uma dificuldade, que é o tornado Será que o tornado puxa o carro? Será que o tornado não puxa? O que, que acontece se a gente jogar com o um tornado? Mano, eu instalei um aqui e praticamente não dava pra jogar, mano. Não dava pra jogar. E agora, ó. Olha lá o Tornado. Nossa, o Tornado. Pelo menos não, eu tive que... Estar lá a versão mais fraca do Tornado, velho. Porque no, o jogo tava... Não tava conseguindo gravar. Tá dando umas travadas, ó. Dando umas travadinhas. Eu vou cortar isso aqui, mano. Tá travando muito. a é cutscene. O Tornado tá lá atrás. Vou deixar a cutscene pra ver se o Tornado pega o Michael. É uma normalizada, mas tem hora que dá umas travadas sinistras, velho. No PC, não é no jogo. Esse é o PC que trava. Eu olha ali na gravação ali ó, mostra que eu tô travado também. Cadê o Tornado? Olha lá o Tornado, mano. Nossa. Você viu o tamanho? Olha isso. What the fuck? Não tá puxando os carros não na né, cutscene, pelo menos. Você viu lá, cara? Olha lá, eu Tô vendo uma explosão de carro. Agora ele tá puxando. Tá aqui. Olha lá, olha, lá, olha o tamanho do bicho, maluco. Caraca, será é legal sugar ele NPC agora. Eu tô deixando essa parte. Olha lá, olha ali, ali, ele ali, ali, ali, ó. Ele ali, ó. Mindingão, E baço, mano. Olha lá, o início do jogo, hein. Olha lá, ó, cadê o Franklin Lamar? Haha, <risos> Olha ali, olha ali, ali o oh, vento ali, o oh, vento ali. Ali, ali. Eita, eita, olha puxando o Michael. Meu Deus, puxou o geral. Eita. What the fuck? Mano, puxou. Cadê o Michael? Mano, que louco, velho. Olha o tornado puxando os bonecos na cutscene, mano. Será que vai puxar o carro? Nossa, mano, que top Ainda bem que não tá travando aqui nem o outro, o outro não conseguia nem O tornado passou ali e saiu, velho Acabou? Acabou? Acabou? Ele tá ali, ele tá perto Olha ele ali Amigo, vamos lá, vamos lá Olha ele aí em cima, ali, cara <risos> Será que ele vai vir aqui? Vamos lá, vamos esperar Olha o tamanho dele, cara Olha os carros lá dentro, tá vendo? Olha os carros lá dentro do tornado, ó Olha os carros dentro do tornado, mano Que louco, cara. Ó. Se eu sair aqui, o, o Lamar vai sair ruchado. Então eu vou, vou esperar um pouquinho. Ele tá ali do lado, mano. Nossa. Olha lá, olha lá. Deixa ele vir aqui, deixa ele vir aqui. Tá travando, tá travando o jogo Respira PC, respira Tá travando, meu Deus do céu Até minha voz deve estar Estravou, hein, tava travado o jogo Caraca, ele tá aqui atrás, mano Se ele vinha pra cá, eu, eu entro no carro, hein Se ele vinha pra cá, eu entro no carro Parece que ele perdeu a força. Pessoal minha. Nossa, olha o raça de destruição aqui, velho. É que o tornado não tem como spawnar. Vou deixar ele aqui, tá ligado? Onde eu vou passar. Não tem como eu programar isso. Ele fica rodando sozinho ali, mano. Tá aqui atrás, cara. Olha o bicho aí. Eita, eita, eita. Não, eu não. Ih, deu ruim na missão, velho. Nossa, tá me puxando agora, tô... Calma aí, peraí. Voltei no jogo aqui. Peraí, vamos, vamos tentar... Uh! Não consegui entrar mais no carro, cara. Peraí, vamos lá. Respira. Nossa! Esse carro foi danificado. E agora, hein? Vai, vai, vai, corre, corre, corre, Onde está o tornado? Cadê o tornado? Ih, ele bugou! Sumiu! Ah lá, ele sumiu! Peraí! Vamos lá, vamos entrar! Ah, ele me puxou duas vezes ali, velho! O tornado bugou, sumiu. Mas ele tá. Ele tá rodando ali, ó. Cadê ele, véi? Onde tá o tornado? Ali ele se formou. Minha nossa. Eu liguei e desliguei ele. Vou, vou, vou tentar fazer isso. Ó. Vai aparecer na frente! Meu Deus! Vamos ver! Eita! Puxou o Lamar! Não, não puxou! <risos> não puxou o Lamar, cara! aí, jogo! Peraí, deixa eu desligar ele aqui, galera! Meu Deus do céu! Trava demais, cara! Não puxou o Lamar! Aí tá de sacanagem, né? Vamos voltar, vamos voltar. Deu uma puxada nele, deu uma puxada nele, velho. Só que não foi suficiente. Vamos tentar ligar de novo, hein? Vamos lá, na hora que entrar no carro, eu ligo o tornado, hein? Vou entrar no carro aqui. Vai! Entra, entra, entra! E a nossa, vamos ver! Ele aparece na frente quando eu ligo ele. Onde é que ele tá? Ele tá aqui atrás, velho. Peraí, vamos desligar. Ligar, liga. Ali, ali, ali, ali. Nossa, bem onde a gente tem que passar. Vamos ver, vamos ver. Não, ah, ele só me puxa. O Lamar não puxa, velho. Para de lagar, para de lagar Tá sobrecarregando meu PC, peraí, deixa eu desligar Galera, o tornado Ficou basicamente Aonde o Lamar Ia passar, cara Mas parece que o carro não, dele não puxa é Impressionante, velho o tornado, tornado Onde ele tá? Onde ele tá? Mano, desculpa, o vídeo deve, Ficou algumas partes travadas aí Que eu tô vendo aqui no, no, na gravação é que o tornado trava mesmo, mano. Não é nem o, nem o jogo, é o PC que ele trava. Força o PC, velho. Não puxa o Lamar o tornado, cara. Vamos desligar, ó. Quando eu desligo, fica fluido, né? Vamos ligar, Olha, apareceu ali em cima, de novo, hein? Olá! Não! me puxa, galera. Não, não puxa o Lamar. Eu acho que o jogo, ele codifica pro carro não sair da rota, tá ligado? NPC não sair da rota. Ai, ai. Bom, chega, mano. Chega, travou muito o jogo. Meu amigo, travou demais. Galera, travou muito o jogo. Trava muito. O tornado é embaçado demais, cara. Meu Deus. Mas ele não consegue puxar o carro do, do, do Lamar, mano. Ele só puxa o meu carro, esse salafário. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, clica no gostei, compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. Fui.